Ao vivo? Ao vivo! Saudações ao viveres a todos! Eu sou Conrado Cacá, estamos começando mais um periscato! Que saudade de fazer o periscato, né? Dez dias sem fazer. não tinha assunto. Palmeiras tirou férias. Depois do último jogo da, da primeira parte da temporada contra o Flamengo. E agora retornou. Não que tenha lá muita notícia, né? com relação ao retorno, mas o entre e sai de jogador aí sim, né? É... Deu assunto e vamos ter bastante, bastante coisa, bastante figurinha para trocar aqui. É... Queria convidar vocês a participarem do super chat. Para quem não acompanhou a, a transmissão do Verdazo na Copa ontem, o, o super chat é uma uma novidade. Opa, é uma novidade que a gente passou a implementar agora que o YouTube permitiu, né? Eu já estava tentando fazer isso uh, há muito tempo, desde que eu criei o canal, mas o YouTube que não liberava o recurso do super chat. Agora liberou. O que que isso quer dizer? O que, que é o super chat? Que vocês podem colocar as perguntas de vocês em evidência no chat. É, elas vão ficar por um tempo ali em cima e eu Vou responder não vai ser pergunta selecionada pelos, pelos estagiários não eu vou responder se você der a pingada lá e colocar a sua pergunta em evidência certamente eu vou responder mesmo que seja uma pergunta indiscreta. eu vou responder não existe pergunta ruim existe a resposta ruim é, então como estava falando Palmeiras se representou hoje é trabalho físico, na verdade, de avaliação física, né? Os caras ficam 10 dias fora, 12 dias fora, pô, dá uma viajadinha, dá uma exageradinha ali no rango, volta errado, volta diferente. Então, todos têm que ser reavaliados para fazer uma programação específica para preparação, para a readequação física desses caras, para eles encararem a volta da temporada. Pela programação, o Palmeiras fica três dias, quer dizer, hoje, terça e quarta, acho que embarca quarta-feira, quarta ou quinta. Para América Central, acho que é quarta. Porque daqui cinco dias já tem jogo, meu. É, é, sábado tem jogo do Palmeiras. O Palmeiras vai pegar o... Como é que chama o time? Árabe Unido, né? O Palmeiras pegar o Árabe Unido, que é um time do Panamá. É... Depois vai pegar, esse é um torneio lá no Panamá, um torneio chamado por La Paz de Colon. E não me pergunte o que significa isso. É... E depois do dia 4 de julho, que vai ser sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, vai pegar o um Deportivo Independente de Medellín, que é um time bom que é um time, como eu venho falando, é um time que eliminou o Júnior de Barranquilha no Campeonato Colombiano. Mas ele está na mesma situação que a gente. Acabou o Campeonato Colombiano, deram férias para os caras, os caras estão voltando de temporada agora, de férias agora. Então, também é... vai ser uma amistosão, tá? É um time melhor, tecnicamente, mas vai ser uma amistosão. E depois, na quarta, quinta, sexta, sábado, no outro sábado, é isso? Não, no domingo... Aí sim, no domingo da outra semana, pega o Deportivo... Como é que chama esse time, cara? Ala lá, Le... Ah... Puta, não sei como chama esse time. Peraí que eu vou... Eu só tô com as iniciais aqui. Que ridículo. Peraí é que eu já vou achar o que chama esse time aqui. Deportivo... Ixi! É difícil de, de, de lembrar, assim, de cada... A la Ruelense, pronto. Que vergonha que eu passei agora. A la Ruelense, vai ser o um domingo. Esse eu tive fraquíssimo, mas como eu venho falando, é, era muito... Seria muito ridículo se o Palmeiras fosse lá para jogar no Mistoso e voltar. Como se fosse rotina de jogo. É claro que vai ser rotina de pré-temporada ou de intertemporada. Um treino em dois períodos. É, os, esses jogos vão ser aqueles jogos que vem time da terceira divisão, jogar de colete na, na academia de futebol, vai ser a mesma coisa. Só que vai ser contra time gringo, com camisa, com súmula, com juiz, quer dizer, o jogo entra para as estatísticas oficiais do Palmeiras, mas na prática é jogo treino, gente. Então, é, é isso que é, todo mundo ficou muito, é, ah, porque não vai treinar, porque está desperdiçando, não está desperdiçando nada. Vai fazer. Pra... A diferença é que vai dar uma desanuviada, vai dar uma, sabe, sair do ambiente que está pesado, é, mesmo com essa parada. Muita exigência, e como tem que ser mesmo. Então, é um recurso que o grupo usou, aproveitou a oportunidade de jogar esses torneios aí, depois vai fazer uma misturinha, é, com despesas pagas, né? Então, talvez não ponta do lá, para é até mais barato do que ficar aqui. É, não sei se vai ser mais barato, mas de qualquer forma acho achei uma boa medida. Tem uma coisa que o zé do minha vida e você ele pondera ele fala assim ah mas podia ter prestigiado um pouco mais os palmeirenses de outros centros que não não veem o Palmeiras com tanta com tanta frequência verdade poderia ser um outro tiro né é, então na verdade o que eu, como eu enxergo isso o Palmeiras tinha dois caminhos a seguir ou prestigiar a torcida e dar uma turbinada no marketing, fazer um agrado para essas pessoas, ou buscar um... Mas aí, qual seria o ponto negativo disso? Você não ia ter sossego, ia ter aquele oba, -oba sabe, gente no hotel, gente no aeroporto, aquela buzinação, imprensa brasileira, é, ao passo que quando você sai fora, você fica livre disso. Então, você tinha vantagens e desvantagens nas duas escolhas, eles fizeram uma das duas escolhas. Tá, é, não vou entrar no mérito qual deveria ter sido a escolha feita. Eu acho que as duas teriam, como eu disse, prós e contras. Então, que a diretoria escolheu, tá escolhido. É, quem não vai viajar? É o Keno, o Keno, é, como eu disse, vocês podem fazer pergunta aí no top chat, hein? Tá, qualquer. É, Qualquer contribuição aí, qualquer pingadinha já vale uma pergunta um destaque ali no top chat. Já podem começar a fazer pergunta. É... O Keno não vai para o Panamá. O Keno, sequer, se representa ele que encerrou a temporada lesionado, né? Ele teve uma lesão na coxa. É... Rapaz, eu esqueci o microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu conectar o microfone aqui, estou todo atrapalhado aqui hoje. Hein? Passando umas vergonhas aqui. Esqueci o microfone. Alô? Alô? Ainda bem que é, essa é uma das vantagens de ser, de ser independente. Não tem aquele padrão globo de qualidade, a gente pode errar, e ao vivo e está tudo certo. É... Então o Keno foi vendido por 10 milhões de dólares para um clube egípcio. Não foi revelado qual o clube, mas também não interessa. É alguma coisa, tanto faz para nós. É... é aquela coisa. Eu acho o Keno um jogador praticamente insubstituível ou insubstituível. Porque ele tem qualidades, ele reúne qualidades. Aqui, eu desconheço um outro jogador que tenha. É, ele é veloz, ele é driblador, habilidoso e sabe concluir. Ele é disciplinado taticamente, auxilia muito na defesa, tem uma ótima um ótimo índice de desarme Então é um jogador completo e tudo isso com 28 anos. Ele que começou a jogar bola profissionalmente aos 22. É um caso raríssimo, né? Então, assim, eu não vejo ninguém para fazer tudo isso que o Keno faz. Com a qualidade que o Keno faz. Eu, eu tô falando que eu não vejo, não quer dizer que não exista. Eu até acredito que exista. Agora, pelo preço que foi, por 10 milhões de dólares, aí eu já não sei se existe. Mas, entra aí nessa balança a vontade do jogador se o jogador quer ir não tem jeito e pensa não eu não sei quanto foi a oferta salarial o Keno, certamente muito maior do que ele recebe aqui no palmeiras é com 28 anos será que ele vai ter outra chance dessa acho pouco provável então o cavalo passou selado para ele vamos, vamos lembrar que até seis anos atrás ele era um cara humilde que jogava na várzea é, da Bahia e sei lá o que ele fazia da vida dele e hoje ele tá ganhando 200 pau por mês e recebeu uma uma, uma oferta para receber muito mais então você não tem como falar não ele fala meu eu não posso falar não por uma pra uma oferta dessa que não disse e pelo menos fala eu não posso forçar você ficar vai com Deus muito obrigado por tudo não tem jeito você né? segura o cara aqui, ele vai fazer bico, vai começar a. Sabe? Não vai render a mesma coisa, e pior, isso aí vai respingar nos outros. Os outros vão falar assim: pô, a hora que chegar minha vez de ir, também vão me, vão me ferrar aqui. Não vão deixar. Então, acho, acho que é, o que o Palmeiras fez foi certo, não tinha como segurar. E parem de me pautar, gente. Scarpa tá na pauta. Eu vou falar de Scarpa. Calma, acalme-se. Senão eu não consigo ler todos os comentários aqui e ver as perguntas que vocês estão fazendo. É, então, vai com Deus, Keno. Agora, Matos, tem que repor, né, velho? Tem que repor. E já e já preocupa. Mesmo que ele repõe, e acredito que vai repor, já preocupa. É, a capacidade do Matos de ir no mercado e trazer. Grandes jogadores é inquestionável. Palmeiras está com bala na agulha. Fizeram uma continha aí hoje à tarde. Com dinheiro de João Pedro, Tietchet, Fernando e Keno, dá quase 90 milhões de reais. Quase 90 milhões de reais. É dois borjas e meio. Tá? Então, assim, bala na agulha tem. Não precisa nem pedir para a Crefisa. É bala nossa, tá? É, agora me preocupam duas coisas. Primeiro, uma coisa que não dá para escapar. Todas essas oportunidades que apareceram, os jogadores tinha que ceder, tinha que liberar, ok? É, mas você começa a desfigurar o, o conjunto. Enquanto você está vendendo João Pedro, beleza? Fernando uma promessa e tal mas ok para o conjunto não prejudica o tietê já é uma perda razoável embora ele estivesse numa situação de reserva perdendo o prestígio do treinador ok agora o que é titular então, você começa a perder titulares perdeu o primeiro sabe se lá você vai perder outros então isso preocupa mesmo que Uh, não perca mais nenhum as reposições tem que vir as contratações tem que acontecer não só para repor quem saiu mas como para reforçar os setores em que a gente passou apertado nesse primeiro semestre então quais seriam as contratações para a meia é, o Guerra é um cara que estaria ali para brigar com o Lucas Lima. Só que ele se mostrou pouco confiável fisicamente. O Lucas Lima não engrena. O Johan ele não tem a envergadura né, para assumir a 10 do Palmeiras. Então a gente precisava de um cara, no mínimo, para empurrar o Lucas Lima, para fazer, fazer mais sombra para o Lucas Lima, para pressionar o Lucas Lima, ou eventualmente para entrar, para disputar a posição. Então, um 10. Um 10. Não precisa ser o um 10, 10, mas um 10 de respeito. Um centroavante para fazer sombra para o Borja. Porque nem o William, nem o de, muito menos o Davidson, são centroavantes 9-9, né? Para segurar a onda no caso de falta do Borja. E o papagaio também não. É, então a gente precisa de um 9. Ou de um 16. 16 já é o Davidson, né? Eu falo 16 porque quando eu era criança, o centroavante reserva era camisa 16. Só podia ter 5 no banco. Só no tempo que só tinha 5 no banco. Não sei se vocês sabiam que isso, isso era assim. Era 5 no banco, o centroavante era 16. Não tinha camisa 17, 18, não tinha, não existia. Só ia até o 16. É... Então a gente precisa do centroavante reserva. Precisamos de um zagueiro. Eu sempre falei, eu confio nos zagueiros, eu confio nos zagueiros, mas uh, eu acho que não dá para negar que tanto o Thiago Martins quanto, quanto o Edu Dracena, não que eles tenham sido desastrosos, mas eles não mostraram, não performaram de acordo nesse primeiro semestre. O Edu Dracena parece estar numa descendente que eu não sei se tem volta, diante da idade dele, e o Thiago Martins, não engrena. Teve a chance, jogou o Paulistão inteiro, não foi por falta de chance, por falta de ritmo, mas ele ainda se mostra sabe aquele cara vacilante. E aí a gente tem poucos. Hoje a gente joga com Edu Dracena e Antônio Carlos. A gente tem como opções o Emerson Santos, a gente tem como opção os meninos, né, o Vitão e o Pedrão, pelo Luan. É... Talvez o Luan fosse uma alternativa, mas tanto o Luan quanto o Antônio Carlos jogam para o lado direito. O Luan, você nem pode pensar em jogar do lado esquerdo, senão ele vai entregar para a Soca. Ele tem que jogar do lado direito. O Antônio Carlos, eu não sei se ele se adapta bem do lado esquerdo. Então, eu acho que um zagueiro para jogar ali do lado esquerdo seria algo realmente fundamental. É, então, seriam essas quatro contratações. Né? Você tem o Vitinho voltando. O Vitinho é, um, é outra opção ali para o meio. Mas para fazer o que o Keno faz, nós não temos, a gente tem que trazer. E aí fala assim, nomes aí, que eu não, eu não quero ficar especulando, não vou repetir, tá? Vocês sabem o que estão falando por aí. Para mim, enquanto não tiver ali, é tudo bullshit, tudo besteira. Não vou falar sobre é, nomes, que é a coisa que vocês adoram. O que a gente tem que falar é do Gustavo Scarpa, né, meu? O Scarpa parece, parece que vai voltar. O vínculo dele com o Fluminense foi para o espaço foi um habeas corp. Abre as corpus, conseguido pelo. pelo ah, Um abraço aqui para o Rodrigo Barros. Mandou um pingo aqui, mas não mandou pergunta. Pode mandar pergunta, viu? Quando quando, quando solta o pingo, tá? Então, um abraço aqui para o Rodrigo Barros. É, o, o Gustavo Scarpa, ele conseguiu no Tribunal Superior do Trabalho. Um habeas corpus que é, caçava a liminar, que derrubou a liminar dele, sei lá. Eu sei que ele conseguiu um efeito contra o Fluminense, o Fluminense derrubou e ele derrubou um negócio que derrubava o bagulho dele. <risos> Basicamente é isso. É, só que ele conseguiu isso na instância máxima, que é o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Então ele saiu da patotinha do Rio de Janeiro ali, que era todos. Amigos do Fluminense. É, então, parece parece que agora ele não. Ainda cabe recurso para o Fluminense. Tá? Recurso ou alguma possibilidade de uma figura jurídica. É. Parem, de, parem de especular, Isaac Camilo, para de especular. Quinteiro da Colômbia está no River Plate. O River Plate já está jogando Libertadores. Parem de falar em Quinteiro. O cara jogou um jogo bem na qual você vocês já querem trazer o cara. Parem, parem. Cacete. É... Aí perdi até o raciocínio, cara. Eu vejo essas coisas aí. Mas desanima, viu? Parem de... Vocês não aprendem que não é pra falar de especulação? Vocês não aprendem que a, o nível aqui... É, a gente tenta fazer ficar um pouco maior. Ficar falando de especulação, de jogador que vai vir que não vai vir. Na pior, na melhor das hipóteses, só aumenta o valor do jogador. Tá? Então parem, parem, parem. Simplesmente parem. Cacete. É, vamos lá. Então o Gustavo Scarpa está na mão dele agora. Ele não tem vínculo com o Fluminense. Ele vai escolher para onde ele vai. Dizem lá em Portugal que o Benfica está interessado. O que, que eu acredito que é tudo mentira. Que essa história de Benfica é, conversa mole tá para pressionar o Palmeiras a tentar dar uma grande do Fluminense, da jogada do Fluminense, em colui ali com os, com os jornalistas portugueses ou até com o próprio Benfica, visando algum negócio futuro. Ó, solta aí que nós estamos negociando para ver se o Palmeiras solta uma grana para gente aqui para pressionar o Palmeiras. O Palmeiras não caiu e para mim, o Gustavo Scarpa. Nas próximas horas ele vai botar a camisa verde para nossa alegria. É, isso é o que eu acho, acho. Eu, eu, eu não sei de nada, gente. Só tô falando o que eu acho. É, então, assim, cabe recurso ainda do, do Fluminense, mas pelas jurisprudências, por tudo que foi é, construído aí na história do direito. Parece, por todos os advogados que eu vi, muito pouco provável que o Fluminense ainda consiga alguma coisa. Tá? Já está devendo para o Gustavo Scarpa de novo. Tá? Então, assim, o menino ele, ele teve um, um episódio triste na carreira dele. Ficou parado aí três, quatro meses por uma mesquinharia do Fluminense. Uh, mas no final tende a ser feliz e ele tende a voltar ao Palmeiras tanto o Gustavo Scarpa, quanto qualquer outro jogador que venha ser incorporado ao elenco do Palmeiras, aí começa a dificuldade do Roger para a sequência da temporada. Ele, a gente está viajando quarta, quinta-feira. Será que o Gustavo Scarpa já vai ser incorporado, já vai viajar junto? E mesmo que já viaje junto, ele está abaixo fisicamente. Contrata um jogador que venha da Europa, está em fim de temporada, vai ter que fazer um, todo um trabalho físico. Primeiro que vai ter férias, né? Vai ter que dar um período de férias para o cara. Se trouxer alguém que está na Europa, se repatriar alguém, vai ter que dar um período de descanso para o cara. Se bem que já está tendo na Copa. Se ele não está na Copa, ele já está tendo esse período de descanso. Mas vai ter todo um período de adaptação física para se equiparar aos outros do elenco. E vai ter todo um trabalho de encaixe é, tático. Né? É, como é que vai encaixar? Né? Perdemos o Keno, ganhou o escapa? como é que ele vai montar? Por um lado, eu até acho bom, porque obriga o Roger a rever todo o esquema ofensivo que a gente viu que teve altos e baixos teve um momentos muito bons nosso nosso ataque gente não foi um lixo completo tá ah, nossas grandes reclamações ah porque não conseguia furar retranca Pô, a gente está vendo aí na Copa do Mundo como que é furar retranca as maiores seleções do mundo seleções os maiores craques estão conseguindo furar a retranca do Irã não consegue furar retranca do sabe do dos timinhos bem fraquinhos Austrália então é, não está esse lixo todo que a turma costuma xingar e pegaram pegaram o pé mas tem o que melhorar né não está meio maravilha se tivesse a gente não não tinha tropeçado tanto tropeceu, alguns tropeços são toleráveis tropeçou demais né é, então ele vai ser obrigado a rever essa transição ofensiva, com essas novas peças que ele vai ter, já não vai ter mais o Keno, é, que era uma peça importante, fundamental. Será que ele vai usar o William, alçar o William ao posto de titular? Vai ser o William de um lado e Dudu do outro? E Borges na frente? Será que vai ser isso até o fim da temporada? E caso machuque, quem entra? Ou vai ficar Johan, Gustavo Scarpa? Vamos ficar só com esses? Ou vai chegar alguém, que eu espero que chegue, acredito que vai chegar, com esse monte de dinheiro que entrou. É, aliás, falaram que vai pagar a Crefisa com isso. Não vai pagar a Crefisa com isso. A Crefisa só é paga se saírem exatamente aqueles jogadores nos quais ela supostamente ajudou. Supostamente não, ajudou. Então, não vai pagar a Crefisa. Não é do mesmo bolso. É um bolso específico que só pode sair dinheiro para pagar a Crefisa daquele bolso. Que seria o das vendas dos jogadores que ela ajudou, tá? Uh, então preocupa muito isso, preocupa muito uh, esses jogadores que vão chegar, mais Gustavo Scarpa. Quanto eles vão demorar para entrar no ritmo? E como que o Palmeiras faz até lá? Porque tem jogos importantes, cara. Todo jogo é importante no Campeonato Brasileiro. Vamos pegar o Santos aí daqui a três semanas. Com que time? Aliás, tá desfalcadíssimo Palmeiras para esse jogo. Porque já não tem expulso, suspensos Jailson, Luan, Moisés, que levou o terceiro cartão, e Dudu. Então, os três expulsos, mais o Moisés. Já não tem o Quino. O Borja sabe-se lá se vai. Acho que não, né? Não sei se o Borja joga. Tem que torcer para a Colômbia ser eliminada o mais cedo possível. E aí ele volta. E aí ele estreia mais rápido. Talvez volte aí contra o Santos. Uh... Mas. Vai, vamos supor que aconteça isso, do Borja voltar. Olha o time que a gente tem para escalar contra o Santos. Praz, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, se tiver plenamente recuperado, acredito que vai estar. Felipe Melo, Bruno Henrique. Aí é o time titular, né? E aí? William. Lucas Lima e Johan. Guerra, Lucas Lima e Johan. E William, bigode na frente. Se o Borja jogar, aí você tem, pela William de um lado, Johan do outro, e Lucas Lima ou Guerra e Borja na frente. E ninguém. Para reserva só tem o Arthur, o Papagaio e o Deverson. Só. Só. só. Para o banco. É um banco fraco. Então a gente precisa de reforço, gente. E provavelmente o Gustavo Scarpa não vai estar tá disponível para o jogo contra o Santos. Então, uh, preocupa essa volta. Até ah, o Vitinho, né? Tem o Vitinho que está voltando também, que eu não sei se vai estar disponível. Acredito até que vai, mas totalmente desentrosado e tal. Então, preocupa o time que vai voltar. Estão perdendo peças importantes, fora os suspensos. Então, o primeiro jogo, que seria um jogo que a gente precisaria ganhar e aproveitar que o Santos provavelmente vai jogar no Pacaembu e não na Vila Belmiro, no a gente fica muito mais à vontade, mesmo com a torcida do só adversário, a torcida dos Santos. Então pode ser que a gente perca uma chance boa de ganhar uns pontos importantes e isso põe em risco o campeonato. Parece que não, é um jogo só, põe em risco o campeonato. Então, estou muito preocupado. Queria encerrar esse, o monólogo falando do VAR. Hoje a gente viu na Copa do Mundo o, o juiz paraguaio uma, é, mandando seguir um suposto pênalti no Cristiano Ronaldo que para mim não foi, mas para mim não foi de forma tão clara que não foi, mas não foi mesmo. Bom, para mim, né? Para mim foi claríssimo que não foi. Só que daí os caras do VAR chamaram o juiz, falou: oh, mas você não vai pelo menos dar uma olhadinha nisso aqui não? É o Cristiano Ronaldo. E aí o juizão falou tá, tá bom aí ele foi lá olhou aí não se sabe o que foi falado para ele e aí claríssima interferência externa autorizada regulamentar e pênalti por sorte o pênalti não entrou o goleiro defendeu mas isso deu deu margem à discussão é, contra o VAR, o que é um grande absurdo. Ah, tá vendo? O VAR não conserta nada, às vezes ele pode até atrapalhar. Então, não é que ele pode até atrapalhar. Quem atrapalha são as pessoas, não é o VAR. Então, se tem, tem duas hipóteses aí. Ou os, os caras estavam mal intencionados para manter Portugal na competição por causa do apelo de marketing do Cristiano Ronaldo, sei lá porquê. Vamos manter Portugal na Copa do Mundo. Vamos dar esse pênalti. Então, ou estavam mal intencionados. Você duvida? Eu não duvido. Não é que eu acredite, não que é coisa de. Não é que eu não acho isso. Mas não duvido que tenham alguma má intenção. De FIFA, de comebol. Eu não, eu não duvido de nada. Então, essa é uma hipótese. A outra hipótese é que o cara foi cagão. Ele mandou seguir... Né, naquela E aí eu vi... Olha, é pênalti no Cristiano Ronaldo. E aí ele ficou inseguro. Por mais que ele estivesse seguro da marcação dele... Pô, se tem quatro caras falando para eu olhar o vídeo... Então é porque foi. E eu que não tô vendo. Então deixa eu ver de novo aqui. Puta, eu continuo achando que não foi... Mas eles estão falando que foi... Então eu vou na deles. Deve ter alguma ordem de cima... Pode ser que tenha... Ele pode ter sido simplesmente cagão. Ele imaginou tudo isso que a gente está imaginando agora, de tem ordem de cima, eu, eu, eu tenho que marcar. E marcou. Bom, tem a terceira hipótese Ele é, ter achado que, realmente que foi pênalti. Mas, puta. E, e sabe o que é mais engraçado? Depois quando que eu cornetei aqui no Twitter, eu vi tanta gente falando que achou que foi pênalti. Eu acho que foi pênalti no Cristiano Ronaldo. Puta, eu, pra mim, não foi nem a pau. Mas só pelo fato de ter já um monte de gente falando que foi, então já dá margem à dúvida. Então qual é a moral da história? Se não foi, é, você não pode culpar o VAR. Você tem que culpar a, qualquer que seja as duas hipóteses. Você tem que culpar é, ou a corrupção, ou cara, pessoas mal intencionadas, ou a bunda molice do juiz. Ou seja, o VAR, ele não vai automatizar o fim dos erros. Porque quem decide, no final dos contos, são pessoas. E pessoas continuam sendo corruptíveis e continuam sendo sujeitas a erro, mesmo na televisão, vendo mil vezes na televisão. Mas ele vai diminuir a incidência de erros. Então, o VAR, ele vai é, ajudar a consertar aqueles erros que você sabe que o juiz está errando mesmo. Então, por exemplo, o bandeirinha do jogo da Espanha. O cara fez um gol de letra no final do jogo ali. O bandeirinha deu impedimento e estava legal. O VAR ajudou a corrigir. Imagina se fosse para o Palmeiras. Né? Quantos, quantos gols que o Palmeiras fez em, é, em posição legal que o bandeirinha deu impedimento? Então, quem está criticando o VAR, ou porque não entende o VAR, ou porque quer que continue o mais confuso possível as arbitragens para poder favorecer aqueles de sempre. Então, gente, nós que somos palmeirenses, a gente tem que ser a favor do VAR. Só tem um, só tem dois times que estão claramente sendo sempre ajudados pelos arbitragens. São esses que tem que ser contra o VAR, não a gente, tá? Não, não esperem perfeição das arbitragens com a implementação do VAR. Esperem uma diminuição, esperem a inibição de, de erros. Sabe aquele errinho que o cara pô na dúvida, na, na dúvida é para o Corinthians? Não vai ter mais isso na dúvida do Corinthians. É na dúvida, vamos pro VAR. Porque às vezes o cara rouba pro Corinthians, não é porque tá encomendado. Ele rouba pro Corinthians porque ele sabe que o Corinthians é influente. Aí vai pro VAR, mostra que não é, que não tem jeito, tá todo mundo vendo. O cara tem mais segurança para marcar contra eles. Então, eles têm que ser contra o VAR. A gente tem que ser a favor A gente e todo o resto do mundo tem que ser a favor do VAR. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver o que vocês que estão que que falando aí. Boa noite para todo mundo. Então, boa noite. Entrei sentando o like, disse o Antônio Aparecido. Boa noite para o Cristiano. Boa noite para o Henrique Gonçalves. Pessoal mandando chupa para o Fluminense. <risos> é isso aí. É... Boa noite, Alberto Silva. Arielston. Michel Padrinho. Você que ainda não é padrinho do Verdasso. Pô, a gente tá fazendo um esforço do caramba, hein? Tiramos umas feriazinhas agora aí, junto dos jogadores, mas, ó, já tá tendo um periscato de novo durante a Copa. Estamos fazendo verdazos na Copa e estamos investindo em estrutura para as transmissões lá no Allianz Parque e também nos jogos via TV, que a gente vai fazer os jogos, os jogos fora de casa. Então, a gente conta com vocês para se tornarem padrinhos do site. Tanto pela plataforma Padrim, que é a plataforma, plataforma brasileira, ou pela plataforma gringa, que é o Patreon. Patreon. É, no final do vídeo aqui do você que está vendo a gravação vai aparecer ali um botãozinho para você clicar no Patreon, que é uma, uma, uma, uma plataforma que tem compatibilidade com o YouTube. É, mas em todo caso você já pode ir digitando patreoncom ou padrinhocombr verdade Fica aí a sua escolha, tanto a plataforma que você vai usar quanto o valor que você vai apoiar a gente mensalmente para participar dos grupos de whatsapp nossos participar dos churrascos dos eventos das confraternizações levar patada no grupo de whatsapp também né joão alves de oliveira um abraço anjo black um abraço engenharia florestal roça online é... O Rossa Online está perguntando se o Superchat era só para mais de 4 mil inscritos. Não, era para mais de mil inscritos. Isso eu já atingi, ó. O YouTube ficou me segurando, sei lá por quê. Sérgio Luiz, um abraço. Evandro Muniz, L.L. Benê, Harley Cavalcante, Ricardo Pesati, Sérgio Luiz, é... Marcos Cirino. Palestra Customização, é o Evandro. Vocês vão conhecer em breve o trabalho do Evandro tá? Ele faz customização de carro. Vocês vão ver o trabalho que esse cara faz. Eu vou estar divulgando já, já, tá? Em, em breve. Vou estar divulgando, é ótimo, né? Vou divulgando. É... Boa noite pro meu amigo Dionísio, pro Claudinei. É... Já respondi sua pergunta, né, Claudinei? João Neto, Otávio Gasparini, som tá bom. Tá bom. Tava bom sem o microfone, porque o, o, o microfone da câmera pega também. J. Lima, Harley Cavalcante, já falei, né? Eduardo Neves, Wagner Oliveira, Danilo Bittencourt. Ele quer saber se o Arthur e o Vitinho vão ter chances. Terão. Terão, até porque precisam, né? Que nós não, não, não vamos ter, principalmente nessas primeiras partidas, né? Nós, nós não vamos ter banco. Vai ser esses aí, Arthur, Vitim, Papagaio e Everton, nosso banco. Então vão ter chances obrigatoriamente. Assim eu já respondo também a pergunta do Gileno. Uh, boa noite para o Renier. Ou Ranier. Boa notícia essa do Scarpa, né? Disse Rodrigo Santana. Muito boa. Uh, Gustavo Magalhães, Jefferson Zachary. Flávio Gasparinha diz que o Scarpa cobra o que Não cobre, cara. É, é outro, completamente outro estilo. Então é aquilo que eu disse. O Roger vai ter que reinventar o ataque. Vai ter que dar um jeito. E isso, de certa forma, é bom, mas ele vai ter que ser ágil para remontar essa transição ofensiva. O Matheus Vicente diz que o Willian não é a sombra para o Borja. Por que, que o William não é sombra para o Borja? Sendo que quando o Borja foi para a seleção, o William meteu vários gols, porque o William não é um centroavante que segura zagueiro, que... aí é questão, assim, o Matheus Vicentim. Ele tem que ter jogado bola no campo para saber essa diferença. Né? É muito diferente você ter um centroavante forte, um centroavante que usa o corpo, e um centroavante leve, como o William. É, é totalmente outro estilo de jogo, é, e às vezes. É, você vai falar assim, o William meteu um monte de gol, encaixava com aquele estilo de defesa. Mas vai ter defesa, que é muito melhor. Você ter um zagueiro forte, pesado, que tenha um cabeceio melhor. Pode ver que quando joga com o William no centroavante, o Palmeiras não tem jogado aéreo. Então você precisa ter um cara mais alto, um cara que tem um cabeceio um pouco melhor. Se bem que não é a especialidade do Borges, mas de toda forma ele faz esse papel muito bem de, é, de manter os zagueiros mais presos na área e abrir espaço para quem vem de trás então é uma opção uma variação tática que eu acho até que foi a preferida acho não certamente foi a preferida do Roger nessa primeira metade e é, que ele só abriu mão dela quando precisou e você não pode falar que o William funcionou melhor que o Borges. os dois funcionaram bem só que a questão de estilo de jogo e a gente sentiu falta de ter, por exemplo, na, na parte final do jogo contra o Flamengo, o um Borja ali na frente segurando as árvores dos caras por exemplo é, o Xará Lima um abraço, ele quer que o Roger e o Matos tenham algumas cartas na manga, então eu tenho muito medo do, do, do Matos solto, do Matos sem supervisão como ele parece que está desde que o Maurício Gagliotti assumiu é Antes ele não era ele quem é, montava o time, não era ele quem sozinho, né? Ele, claro, ele ajudava. É, com o crescimento da Leila, ele ganhou muito moral. A Leila tem confiança total no Matos. E eu tenho medo que o Matos comece a realmente decidir sozinho a montagem do time e eu não sei a competência dele para isso não é que ele não entende nada de futebol claro que ele entende mas ele deixou, por exemplo, uma lacuna claríssima, que é exatamente essa do centroavante reserva, e eu estou falando isso desde dezembro o Matos deixou um buraco no elenco, que a gente sentiu falta disso agora, e, eu, e no post de dezembro eu falei vai ter o período de preparação para a Copa vamos perder o Borja cinco jogos sem o Borja e sem reposição tem uma reserva para manter o estilo de jogo. Então sentimos falta disso. Então Boa, eu estou falando isso só para ilustrar como o, o Matos não tem é, tanto talento assim para montar elencos. O que ele é imbatível é como negociante. Como comprar, como vender, como trazer um jogador, convencer um jogador a vir, a lábia dele de, de comprar e vender é imbatível. Ele é o melhor de todos, disparado. Agora, como. Cara que manja de futebol para montar um elenco equilibrado, ele já mostrou que ele não é lá tudo isso. Então, ele precisava. O que está guiando ele atualmente é muito mais as oportunidades de negócio. Então, se o negócio é bom, ele fecha. Aí ele fala assim: pô, mas já quanto lucrou e tal? Mas, pô, esportivamente? Então, uh, isso me preocupa. O equilíbrio entre o, o um grande negócio. Financeiramente e esportivamente. Parece que está pesando muito mais para o lado financeiro. Tanto na hora de vender jogadores que talvez, talvez pudesse segurar um pouco mais, quanto para comprar jogadores que talvez não precisasse mas comprou só porque estava barato, só porque era uma boa oportunidade. Então, tá acontecendo essas coisas. E isso me preocupa. Uh... Divino Pieroni Dito um abraço O André Silva está falando que cabe recurso No Supremo Tribunal Federal Cabe, mas Segundo os advogados que eu consultei Para derrubar Essa decisão do Tribunal Superior Do Trabalho O Supremo uh, Não costuma Dar essas derrubadas Estamos falando do Fluminense Ok, ok Mas parece que não alguém soltou cincão pingou 5 aqui é o marcelo Torelli e ele está falando assim é uma pena o borja ser convocado e correr o risco de nem jogar então eu xinguei muito no, no twitter não eu xinguei muito no youtube ontem. obrigado viu marcelo pela sua participação pela sua o pingo que você acabou de dar é, de fato é até revoltante pra nós, né? Puta, tirou o cara da gente, nem foi pra jogar E ontem Tava uma chance enorme de pôr ele pra jogar O Falcão já tinha feito o gol Já tava cansadão Ele tirou o Falcão mas Agora vai pro Borja, não, ele colocou o Carlos Baca Pô, Sacanagem, né? Então pra que que levou o Mina? É claro que isso daí é só A no nossa choradeira, o nosso choro A gente Ou quer ver o Mina ou o Borja jogando Mina a gente quer ver o Borja jogando, ou então o que, que ele vão ver pra gente? Levar pra ficar no banco é sacanagem. Mas não, não é sacanagem. Ele tem que estar lá à disposição do treinador, se o treinador quiser usar. O treinador tem todo o direito de fazer isso. E a gente tem todo o direito de xingar, ué. Ajeitar tá aqui é pra xingar mesmo. Principalmente quando não vai atrapalhar o Palmeiras, a gente xinga. O que eu não gosto é quando começa a xingar. A xingação que pode atrapalhar o Palmeiras, né? é O fogo amigo, enfim. Uh, o Michel está alertando aqui, ó, o Scarpa está livre do Fluminense, mas ele não necessariamente vai ver Palmeiras, ele pode aceitar, por exemplo, essa proposta do Benfica. Então, primeiro tem que ver se essa proposta existe de verdade, né? Como eu falei lá no começo, eu não sei se você já estava aqui. Mas, de fato, uh, quem tem que comemorar com todas as forças agora é o Scarpa, porque é ele que vai decidir quem que ele vai... Uh, onde ele vai jogar diante das propostas que ele tem a proposta do Palmeiras já existe é já está fechada é o que ele usou é, é, é, para aceitar o primeiro contato dele com o Palmeiras os, os jogos que ele fez é nos mesmos termos então isso ele já tem se alguém cobrir isso aí vai caber a ele falar assim puta eu já tenho um acordo fechado com o Palmeiras esse acordo ele foi desfeito nós não pagamos luvas para ele, a gente só pagou o salário exatamente porque tinha essa, essa questão em aberto. E agora ele tá recebendo proposta de luvas. Eu não sei se no acordo que tinha é, as luvas seriam pagas a partir do momento que fosse extinta a ação do Fluminense. Não sei esses pormenores da negociação entre Palmeiras e Gustavo, é, mas enfim, o fato é que tem Palmeiras na jogada, tem supostamente o Benfica na jogada. E tem supostamente o um mundo na jogada. Qualquer um pode chegar e fazer uma proposta. Não é só o Benfica. É, então, aí, ca é, cabe ao Gustavo Scarpa Fala assim, eu já tenho um acordo feito, fechado, com o Palmeiras. Palmeiras foi quem abriu as portas para mim quando eu queria sair do Fluminense. Eu vou honrar o meu compromisso com o Palmeiras. Ou, futebol é negócio, eu tenho essa oferta. Obrigado por tudo, Palmeiras. Eu vou seguir minha carreira. E ele tem todo o direito de fazer isso. É, então... Vamos esperar a decisão dele. É, um abraço para o André Silva, um abraço para o Gustavo Magalhães, um abraço para o palco suspenso, Eduardo Paim. É, um abraço para o Bruno Guastala. Ele está falando assim, ó, dá para deixar o time melhor do que estava, é só usar a criatividade e parar de trazer promessa. Então... Bruno Bastala já tem a receita pronta. <risos> Usar a criatividade é sempre bom. Parar de trazer promessa, eu acho que não necessariamente. Eu acho que tem que ser um elenco equilibrado, com certezas e com promessas. As promessas também são sempre muito boas. Ou podem ser sempre muito boas. Às vezes dão errado. Uh, abraço para o Ed Pestini, fez uma observação interessante aqui. Quem está na Europa está de férias há um mês. Pois é. é na verdade, está de férias desde é, até um pouco antes. Os campeonatos europeus pararam antes do brasileiro. É verdade, você tem razão. Uh, o Bruno Gasteló ficou nervosinho. Ah, vocês são doido! Com 90 milhões em caixa, falar que não acha jogador com característica do que não é brincadeira. É, então... Eu não acho jogador igual o Keno, porque eu não tenho um software de busca de jogador, de observação e análise de jogador, como qualquer agente, qualquer diretor de futebol tem. É, o MAPS certamente tem o top de linha. Então, ele, ele vai... Igual o Keno, você não vai achar. Você pode até achar, mas você vai achar com, por 50, 60 milhões. E a gente vendeu ele por 38, 37 milhões. Então, vai pagar mais caro. E esse não é o objetivo do Palmeiras. O Palmeiras ainda não é um clube comprador no mercado global. O Palmeiras é rei no mercado brasileiro. Mas dá as cartas. Aqui quem dá as cartas é o Palmeiras, mas fora não. O Palmeiras não pode ser o trouxa de vender por 37 e comprar um substituto por 60. Um que tenha qualidade do queiro, o não vale mais 37. Teve que vender porque provavelmente não receberia uma outra proposta dela. E o Kenon vão combinar, né? Ele tem físico de um moleque de 24. É, não vou falar de nome de jogador. Parem de falar de nome de jogador. Parem. Parem. Eu nem vou falar teu nome aqui, você que falou. E na próxima eu vou te banir. Não é pra falar disso aqui, cara. Vai falar em outros canais, cara. Aqui não é nossa proposta. Você tem que respeitar o nosso espaço, velho. É... João Henrique quer saber do Roger Guedes E aí o Roger Guedes? Então, o Roger Guedes é o seguinte O Palmeiras tem só 25% do Roger Guedes Mas também tem uma porcentagem futura Numa segunda venda E a proposta que foi feita Que parecia que estava fechada Que ele ia sair do Atlético e tal O Palmeiras que não, o Palmeiras, que não quis Se fosse não Para pegar 25% disso Parece que ia sobrar 7 milhões, né? Nossa, assim, 8 milhões para o Palmeiras. Eu acho que assim, nem a pau que eu vou pegar só 8 milhões pela minha parte do Roger Guedes. Eu quero mais que isso. E o Palmeiras é que tem, embora o cristiano tenha 75% de Palmeiras, 25%, é, pelos acordos que foram feitos, o poder de bater o martelo é do Palmeiras. Então, o que o Palmeiras está querendo fazer é o seguinte: você vai vender ele por, sei lá, 30 milhões, vai vender o Roger Guedes. É, eu não vou pegar 7 milhões e meio. Eu quero pegar mais. E aí o Criciúma teria que abrir parte abrir mão da, de uma parte da grana dele. O Criciúma não quer, lógico. Então, se o Criciúma abrir mão da parte dele e repassar a mais o Palmeiras, o Palmeiras libera, porque o direito de liberar ele para ser vendido é do Palmeiras. Será como que o Matos amarrou isso no contrato. Será é bom. É então, na verdade, o que o Palmeiras está querendo fazer é morder a parte do Criciúma. E pro Criciúma, meu, porra! É 23 milhões no Roger Guedes. 23 milhões para o Criciúma, eu acho que paga duas dois, duas folhas de pagamento manuais do Criciúma, se bobear. É muito dinheiro pro Criciúma. Por isso que o Palmeiras está jogando com isso. Assim, se botar 10 anos na mão do Criciúma, para eles é nossa. E. Lógico que vai acabar sobrando mais para o Criciúma. O que o Palmeiras quer é que venha mais de quem está comprando e que o Cristilma abra mão da parte, de uma parte de, de, da porcentagem dele. Então, em vez de dar só 25% para o Palmeiras, sei lá, dá, 20%, dá 50%. Vamos dividir por igual. Acho que se quiser, senão não, não libera. É, deve ser por aí que está a negociação. O Matos deve estar tá fazendo uma pressão danada. O Criciúma deve estar tá louco para que aconteça essa venda. E o Matos está fazendo os negócios dele, como ele sempre faz, e defendendo os interesses do Palmeiras. E dizem que dele também, mas dizem. O, De... o Ricardo Pesati. Boa, boa. Diz que deveria vender o Davidson para um time da Suécia. Lógico, com esse nome, né? Davidson. Ou da Islândia, né? Ou da Dinamarca. Lá, é... Se você fosse Davidson. É. O meu xará, o Conrado Lima, ele disse que a Colômbia vai ser campeã com um gol de Borja na final. Não, não vai. Se bem que ontem jogou bem a Colômbia. Ah, o Bruno Gastrala disse que não adianta colocar o cara como Cristo. Não sei nem de quem você está falando agora. Será que é do Davidson? Ah... E do Draceira não consegue mais jogar em alto nível, disse o Jean Lucas. Cornetando mesmo, Cornetando bonito. É... O Paulo Marques, ele está mais do meu lado aqui. Está falando assim, dá para arrumar muito bom jogador, mas igual o que não é difícil. É... O Luiz Carlos Guimarães, ele disse que talvez, acho que a Crefisa pode ser paga independente de vender os contratos vinculados no contrato, dívida é dívida. Acho que não, acho que não. Porque ah, Eu tenho 99% de certeza do que eu estou falando, Luiz Carlos, mas já que você levantou isso daí, botou a pulguinha atrás da minha orelha aqui, eu vou pesquisar, mas eu tenho 99% de certeza do que eu estou falando. Por que esse estaria disponível contra o Santos? Porque é, muito tempo, é pouco tempo, cara. É pouco tempo para ele se igualar fisicamente e para ele se entrosar praticamente. Você não conhece o Roger? Nem que ele decida hoje, que ele se apresente amanhã cedo no Palmeiras. Eu acho muito pouco provável que ele vai estar à disposição e em nível técnico, tático, físico, para pegar o Santos. Duvido. É. ouçam o João Paulo Calera que é um dos estagiários que está dando a dica aqui do, de clicar no link para se, se informar ali sobre o Gustavo Scarpa quem chegou agora não sabe o que está acontecendo é. um abraço para o Sérgio Luiz de Alagoinhas da Bahia é. A gente falou que foi pênalti, tá vendo? É, é muito estranho, pra mim foi tão claro que não foi pênalti, mas tão claro. É... Ixi. É, então Giovanni chega assim: ditador. É ditador mesmo. É, eu não quero bagunça aqui, cara. Tem canais aí que deixam fazer bagunça. Aqui não tem bagunça, cara. Aqui é para conversar. E aqui é para fazer conversas que não prejudiquem o Palmeiras, viu, Giovanni? Então, eu tenho como regra aqui que falar sobre especulação Isso já tem 12 anos tá, que eu faço esse trabalho. Não comecei ontem, faz 12 anos. E há 12 anos é assim. Então, não é porque você quer falar de especulação que eu vou mudar uma regra que já existe há 12 anos nesse canal, nesse site. É assim, cara. E é assim que a gente conseguiu ter tanta gente seguindo a gente. E a gente que entende esse princípio. que é questão de, não só de concordar, mas também de entender. Por que que não é para falar de especulação? Por que que não pode? Eu, eu queria inverter a pergunta. Por que que você quer falar de especulação? Não é verdade. É só especulação. Por que, que você fica encharcando as calcinhas para falar do... Vou falar os nomes, vai? Do Bernard. Ai, o Bernard molhando as calcinhas aí. Ou então, ai, o Hulk molhando as calcinhas. Pro Hulk. Você não sabe se vem, cara. Fala do cara que chegou e assinou. Aí a gente fala. Você não vai perder tempo, cara. Falar de quem pode ser que venha. Você não sabe se vai vir. A probabilidade de não vir é maior do que a de vir. Você está atrapalhando porque você inflaciona. Quanto mais o barulho da, quanto maior o barulho da torcida, maior fica o preço, que maior fica a pressão em cima do comprador. Então, não faz o menor sentido. Por isso que aqui, na verdade, é vetado, cara. Então você tem que respeitar, não é ditadura É minha casa, minhas regras. Na sua casa, suas regras. Ditador, ditador. Você não sabe nem o que é ditadura, cara. anos você tem? Você sabe o que é viver numa ditadura? Eu sei. Já bobo. Aí, Pavon. Imagina, cara. O pavão nem os 90 pau que o Palmeiras tirou agora serve para tirar ele do boca. E ele já está até fechado com o Inter de Milão, né? É. Palmeiras não comprou os outros 25% que era possível na época. O valor era 5 milhões de reais. É, Edgar, mas será que você compraria na época? Será. Diante da situação do Palmeiras, na época. Diante do que o Roger Guedes significava na época. Agora é fácil falar, né? É. O Barão da Cruz de Ferro está cravando que o campeão é a Bélgica. Podem printar. Tá bom, eu vou printar. Mas e se não for Barão da Cruz de Ferro, o que você que faz? Você tem que falar também, né? Pode printar. E, e aí? Eu printo e faço o okay que com o print? Não, né? É. Um abraço para Codó, no Maranhão. Lucas Paiva. Terra do França. Davidson é jogador que vai vingar o Grêmio, diz o Paulo Marques. Bem observado. É típico. É típico o Grêmio pegar jogador igual o Davidson e ir lá e o cara começa a meter gol. É... Florealense, um abraço. Aí o Ralph tá falando que foi muito pênalti. Você tá, tá louco, Ralph. Ralph que é padrinho. Um abraço pra Goiânia, o Luiz Laudísio. E o Bruno Guastala reforça. Quer fofoca, liga no Nelson Rubens. Então, não precisa nem ser o Nelson Rubens. Tá cheio de canal de Palmeiras aí, que adoro falar de contratação. Cada um do seu jeito, cara. Cada um faz suas regras. Vai lá no canal dos caras. Do cara. São José do Rio Preto, meu amigo Evandro, do Palestra Customização, já falei. Eu vou apresentar o trabalho desse cara. Você vê o que ele faz com os carros. Manda um abraço para o Gabriel Pesati, que também está te escutando. Um abraço, Gabriel. Para mim foi pênalti também, disse o Gustavo Magalhães. Puta, não foi. <risos> Mas está vendo? Só de ter essa divisão já tira um pouco o peso da decisão do Paraguai lá, ele pode estar no time de vocês aí que realmente achou que foi, em vez de a minha teoria é que ele foi cagão. Não foi nem que mandaram, oh, tem que dar. Um Eu acho que ele foi cagão, acho que ele foi bom mole. Mas como tem tanta gente achando que foi, já diminui a força dessa teoria. O Gustavo Magalhães disse que o Fernando era um que podia substituir o Keno, ele tem características parecidas. Concordo com você. Mas era só uma promessa, uma promessa com a chance de dar certo muito grande. E o cavalo passou selado para ele também ele não teve paciência de esperar. Ele podia ter esperado, ele podia ter esperado, estourar no Palmeiras, fazer história aqui no Palmeiras, ficar dois, três anos, sair daqui com 23, já com o pezinho de meia razoavelmente feito, para ganhar muito mais do que ele vai ganhar hoje. Ele podia, mas não quis esperar. Ok, paciência, vamos em frente. Não vamos depender do Fernando para ser feliz. Paulo Malta está com saudade do Palmeiras. Muito bem. Lembrando que pode fazer pergunta no top chat, hein? Lá aqui na parte de baixo, aqui. Você faz o login e faz a pergunta, ela fica em destaque e eu respondo na hora. Uh, o Jonas Vela está comigo, disse que o juiz foi a Regão. Quem está em Inajá, no Paraná, é o Cristiano Alves. É isso aí. O Ralph. diz que o VAR não é a solução, que continua sendo a interpretação, que a gente precisa profissionalizar a arbitragem e ter uma entidade à parte para gerir os hábitos, com o VAR. Aí você minimiza realmente a incidência de erros. Muito bem, senhores. A última... Pergunta aqui, é a do César Silva. Ele, ele pergunta se assim, eu acho que com esse tipo de torcida imediatista, algum jogador da base vai conseguir vingar, não sendo um fora de série como Jesus? Arturo, em 20 minutos já detonaram. Então, é, sim, pode dar problema. Pode ser um empecilho. E a gente faz o que a gente pode aqui dentro do nosso alcance, né? É, tu não fala, seu um moleque bobo aí, fala que eu sou ditador? Cara, eu tento fazer a minha parte para tentar... É, Desestimular a torcida a ter comportamentos que prejudiquem o Palmeiras. Então, esse é outro tipo de comportamento que eu realmente não estimulo nos comentários do verdade Vocês que frequentam o site sabem. Quando vem corneta pura e simples, eu vou lá e deleto mesmo. E se o cara vem e, e, e insiste, eu tiro de novo. E se o cara vem e xinga, aí eu dou pano cara. Porque eu não vou permitir que o, o Verdazo vire uma bagunça, cara. Que vire. É, como essas áreas de comentários de facebook de grandes portais tipo já foi tentar ler comentário do uol do Globo.com, dessas páginas de facebook é, é impossível e aqui não aqui a gente tenta manter um negócio um nível um pouco mais alto então por isso que eu estimulo até vocês a participarem mais também da área de comentários lá do site lá do verdade tá sempre que a gente coloca uma notícia sempre que a gente coloca uma, enfim, uma opinião um blog um vídeo como fez o michel lopes aqui que deu um pingo bacana e fez uma pergunta espetacular que eu faço questão de ler eu vou ler até com a voz impostada olha pergunta espetacular dizem que é um meio campista chileno e hoje atua no colo colo que é muito bom tu não concorda você é um canalha você é um canalha você é um, você é um canalha você não vale nada michel lopes que seria bom, né? Se ele jogasse o que ele sabe no Palmeiras, se ele fosse sério, se ele tivesse, tivesse respeitado o Palmeiras na segunda passagem dele, né? Que pena, que pena. E, e ele jogou fora a chance de ser ídolo do Palmeiras. para que ele pergunte pro Evaí, pro Edmundo, pro para o César Sampaio: o que é ser ídolo do Palmeiras? É, coisa que ele não vai saber o que é. Ele levou na cara do, do Marcos Assunção e levou bem levado, merecido. Mas valeu, boa sua tentativa, viu? Senhores, muito obrigado pela companhia. É, Periscato parece que volta na sexta, né? Do jeito que tá, já voltou com tudo, né? Os assuntos. Vai voltar na sexta. É, Quinta-feira, quarta-feira tem mesa 42. Quinta-feira tem verdade na Copa e sexta-feira tem Periscato de novo. Então só amanhã que eu vou tirar uma folga. Tá? Então quarta, quinta e sexta já tem agenda. E, e verdade na Copa no domingo também. Quando acaba a. Quando acaba, não. É, quinta, sexta. Não. Aí terça-feira tem verdade na Copa. Então aí descata na segunda, verdade na Copa na terça, quando acaba as oitavas. Certo, rapaziada. Muito obrigado então mais uma vez pela companhia. Até quarta-feira, no mesa 42, que vai ser na Armada. Agora vai ser na Armada mesmo. Valeu! Um abraço a todos. Olha as figurinhas aí, hein? Vocês têm que clicar nas figurinhas que vão aparecer aí, hein? Ao vivo? Não, agora não está mais ao vivo.